Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre dicas para melhorar o seu vocabulário. Legal, né? Então, você que segue a página da Unites aqui no YouTube, curta o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que? Vou dar dicas para melhorar o seu vocabulário. Então, vocês que estudam, fazem curso de libras, mas percebem, sentem que precisa melhorar o vocabulário, eu tenho dicas bem legais para você usar em casa, como estratégia de estudo. Por exemplo, quando precisar, você faz anotações, até mesmo no seu celular ou num caderno, de um vocabulário. Faz uma lista de palavras. Depois dessa lista estiver pronta, cola na porta do quarto, por exemplo. Num lugar onde você passa. Que você sente que vai ver diretamente. Ou no celular mesmo. É uma boa dica. Você vê a sua anotação, por exemplo. E começa a anotar. Sinal de amanhã. Amanhã, eu vou na casa do meu amigo. Você percebeu a palavra amanhã? Amanhã. Por exemplo, amanhã, eu vou na casa do meu amigo. É uma frase. Aí você cola amanhã. Abaixo, você coloca a frase e fica praticando. Pratica, treina esta frase. Olha, olha, repete, repete. Amanhã, amanhã, amanhã eu vou na casa do meu amigo. Você dorme, acorda e repete novamente. Treina tudo aquilo que você fez. Amanhã eu vou na casa do meu amigo. Amanhã eu vou na casa do meu amigo. E fica praticando. Até que você absorve e consegue facilmente sinalizar. Depois, por exemplo, hoje sinal de hoje é outro outra palavra para o vocabulário você coloca ali uma frase hoje a palavra hoje no seu vocabulário e embaixo uma frase hoje na faculdade tem prova aí você dorme acorda olha a frase hoje na faculdade tem prova aí você pratica até que aprende esta frase hoje, hoje, hoje, treina e vai ser, a prática vai te ajudar a lembrar e a memorizar esse vocabulário. Por quê? Se você, por exemplo, aprende um vocabulário, aprende um sinal, ok, entendi. Amanhã ou amanhã, hoje ou ontem, tanto faz, qualquer palavra. Ah, uma vez só, amanhã depois você esquece. Como é que é o sinal de ontem, hoje, que confusão, amanhã. Por isso é importante o vocabulário de prática. Uma frase que você olha e sinaliza amanhã, hoje, e pratica novamente, repete, repete várias vezes. Até que você absorve esse, esse vocabulário. É um passo adiante. A prática dessas frases, hoje, sempre, amanhã, faz as tuas adaptações para que você possa avançar. Ontem, olha o sinal de ontem, faz uma frase com a palavra e pratica o teu vocabulário. Ontem, que legal, amanhã repete de novo, ontem, que legal, a frase repete e pratica, as tuas mãos vão ficar ágeis. E você vai aprender e melhorar o teu vocabulário. Essa é a ajuda que eu tenho para dar para vocês. É uma dica de prática. Não é só, por exemplo, estudou uma vez, aí ah, eu entendi. E amanhã acaba perdendo porque não praticou. A repetição é que melhora o nosso vocabulário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa aqui. Até o próximo vídeo.